Boa tarde, mais um devocional, mais uma palavra amiga para o nosso coração. Eu hoje trago uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, onde a palavra do Senhor diz assim, uh, Jesus respondeu, Ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus está a dizer que todo aquele que põe a mão no arado, ou seja, alguém que queira pôr a mão no arado e olhe para trás, é apto para entrar no reino de Deus. O que, que Jesus quer dizer com isso? Nós temos um exemplo na Bíblia da mulher de Ló. Que quando Deus orientou que Ló e sua família saíssem da cidade de Sodoma E Gomorra, nesta cidade que Deus destruiu Deus disse para que não olhassem para trás A mulher de Ló olhou para trás E a Bíblia diz que ela se transformou ou foi transformada numa estátua de sal Então, quando nós olhamos para trás Para o erro que nós cometemos Para as falhas que nós cometemos para o mal que as pessoas fizeram -nos, Para as grandes glórias e grandes ou oh, bons momentos que nós vivemos nessa vida Nós congelamos no tempo e no espaço Nós não conseguimos avançar Por quê? Porque a nossa vida para Nós, nós nos transformamos Nós manifestamos Uh, aquilo que nós contemplamos, irmãos aquilo que nós colocamos o nosso foco a nossa atenção, a nossa fé uh, nós nos transformamos então, quando nós não conseguimos perdoar quando nós é, tentamos querer justificar-nos com as glórias do passado, como, poxa, éramos felizes e não sabíamos, nós desprezamos o presente, deixamos de desfrutar o presente, porque nós estamos a nos agarrar na, na glória do passado, meu irmão e minha irmã. E isto faz com que não... não não crechamos faz com que a gente não consiga desfrutar o pão nosso de cada dia. Então, por quê? Porque a gente está agarrado nas coisas do passado, tanto quer seja ela boa, os bons momentos que nós vivemos no passado, como os maus momentos, aquilo que nos causaram a dor, que nos causou o passado, ou que Uh, ficou registrado na nossa mente. Então nós não conseguimos desfrutar o presente. A palavra que eu tenho para te dizer hoje, meu irmão e é minha irmã, esquece o passado, seja ele bom ou mau, esqueça, meu irmão, desfrute o hoje, viva o hoje, um dia de cada vez, e, e você vai ver que vais começar a experimentar uma nova, uma nova, novos momentos na tua vida, uma nova Novas realizações, vais experimentar paz, alegria e vais ter vitória dia após dia. Esqueça o passado, irmão. Esta é a palavra que eu trouxe para ti hoje. Espero que te tenha ajudado, esclarecido dúvida e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Shalom.